E seja bem-vindo a mais uma demonstração de produto. O meu nome é Madalena Costa e sou vendedora da secção de jardim do Le Roi Merlin de Sintra. Hoje estamos aqui para falar da gama à bateria da marca da casa, a marca Sterwinds. A marca da casa tem cada vez mais estado a apostar nas máquinas a bateria, na gama à bateria, que tem sido uma tendência cada vez maior no mundo das ferramentas. A manutenção do nosso jardim tem sim grandes desafios, seja cortar a relva, seja usar tesouras de poda, corta sebes roçadores, portanto, a gama à bateria da marca Sterling já envolve todas essas máquinas. Quando pensamos em máquinas a bateria, realmente salta-nos à vista logo um primeiro benefício, que é o não termos que utilizar qualquer tipo de, de fio, seja as tensões, não temos que nos preocupar com distâncias, porque... As máquinas da bateria precisam apenas da bateria e do carregador. A marca da casa, a marca da Sterwins, tem sim apostado num ecossistema de baterias all-in-one, ou seja, nós podemos comprar, por exemplo, um corta-relvas e uma roçadora, mais uma motosserra extensível e utilizamos só uma bateria nas três máquinas. Importante é perceber que... As baterias podem ser utilizadas em mais do que uma máquina desde que tenham a mesma voltagem. Temos aqui o UP20 nesta, por exemplo, e temos o UP40 nesta. Ou seja, são máquinas que utilizam voltagens de bateria diferentes porque precisam de mais potência, por exemplo, mas desde que nós... Nós só temos de garantir que uh, as baterias são realmente com 20V e 40V. Depois, também elas são mais leves, um, se pensarmos realmente que, por exemplo, temos corta-relvas que são muito grandes, como é, por exemplo, os corta-relvas a combustível são muito grandes, mas neste caso temos aqui um corta-relvas a bateria, que é ele mais pequenino, é mais leve. Portanto, um, aqui tem, tem esse, esse benefício de o trabalho não se tornar muito pesado, porque realmente as máquinas a bateria são um, mais leves. Todas as máquinas a bateria, normalmente as baterias são de encaixe na própria máquina, portanto, como é o exemplo desta aqui. Este encaixe aqui é onde nós colocamos a bateria, portanto, é super fácil de, de utilizar máquinas a bateria, não tem tem problemas, por exemplo, com as misturas, como acontece com, com as máquinas a, a combustível, portanto, são elas também super fáceis de, de utilizar. Falando um bocadinho em peso e falando em força, podemos perceber que as máquinas a bateria não oscilam a, a força do trabalho, ou seja, é aqui um equilíbrio perfeito. Porquê? Porque, por exemplo, quando temos máquinas a combustível, nós temos que ir repondo, como é óbvio, o combustível e colocamos o combustível para começar a trabalhar. A máquina aí tem uma força. À medida que vamos utilizando a máquina, esse combustível vai-se gastando, notoriamente. Portanto, a máquina acaba por ir ficando mais leve à medida que vai acontecendo o percurso de, de trabalho. Portanto, a força vai oscilando desde o início ao fim do nosso trabalho com a gama à bateria, isso não acontece, porque o peso é sempre o mesmo, nós colocamos a bateria e utilizamos a máquina sem problema uh, nenhum. Aqui é importante falar no investimento, porque é uma poupança que nós fazemos no futuro. Isto porquê? Porque as máquinas a bateria até podem ser um investimento maior no início, numa primeira instância. Porquê? Porque temos de comprar a máquina em si, a bateria e o carregador. São sempre estes três fatores que nós temos de, de adquirir, mas depois não temos que fazer nenhuma manutenção ao passo que, por exemplo, nas máquinas a combustível, isso não acontece. Nós temos que ir repondo com o combustível, comprando óleo para fazer a mistura, para poder utilizar a máquina em si. Na gama a bateria, é só adquirir a máquina, a bateria e o carregador e pode depois desfrutar e realmente um, satisfazer as necessidades do seu jardim. Eu tomei por liberdade de escolher aqui algumas que têm umas características interessantes para também uh, explicar. Desde já podemos começar um, com o, com o corta-relvas, que salta à vista por ser diferente. Porquê? Nós estamos habituados aos corta-relvas que têm, portanto, as duas rodas lateralmente aqui na parte da frente. Este salta logo à vista porque só tem uma uma roda e tem aqui a parte do 360 escrito. O que é que isto significa? Que, como o próprio aqui número indica, a roda faz 360 graus, ou seja, permite chegar a mais cantinhos que os outros com as rodas laterais não permitem porque não fazem essa essa rotação. Neste, neste corta-relvas, aqui, portanto, é a ranhura onde se coloca a bateria, neste caso é uma AP40, portanto, aqui a bateria seria esta, tem sempre a indicação, tanto a máquina como a bateria, qual é que é a voltagem da, da mesma, portanto, não temos que nos aqui preocupar. Ele aqui já é estimado para 400 metros quadrados, portanto já é um corta-relvas que uh, pode trabalhar numa superfície máxima até de 400 metros, metros quadrados e também já tem aqui um um centímetro de corte de 36 cm. Um, portanto, o saco em si tem uh, 35 litros, portanto, to todo ele já faz um bom, um bom trabalho. Uh, uma questão importante uh, é, nós não conseguimos muito estimar sempre ao certo qual é o tempo de bateria, porque, depende muito do trabalho que a máquina vai fazer, está sempre estimado por exemplo podemos estimar entre 60 a 90 minutos mas pode ser uh, variável também tá depende sempre do, do esforço que a máquina vai, vai fazer, portanto temos um exemplo de uma, de uma máquina que usa uma bateria de 40 volts passando aqui para este segundo que é o complemento do corta-relvas, temos um aparador, como o próprio nome indica apara a relva que o corta-relvas não consegue consegue alcançar por ser uma máquina como é óbvio maior e este aqui já utiliza só uma bateria de 20 volts, ou seja, neste caso seria aqui esta bateria mais pequena para uh, satisfazer e para conseguir uh, ligar a máquina. Como todos os, os aparadores e eu posso aqui mostrar para lá em casa conseguirem ver, todos os aparadores cortam então com esta bobina de, de fio e é sempre, sempre importante respeitar uh, o diâmetro do fio da máquina para a mesma não entrar em esforço. Portanto, neste caso estamos a falar de um fio muito fininho, estamos a falar de 1.6mm um de, de fio, tá bem? ou seja, é só mesmo para, para relva, não é para coisas mais densas, é só mesmo para, para relva. O, o bom de ser uh, a bateria é que a máquina é super leve, é, super, uh, é mais pequena, ou seja, não tem, não tem que se preocupar, é muito mais cómodo uh, a trabalhar. Quando falamos em máquinas que não precisam de tanta força, como é o caso destes dois exemplos que eu tenho aqui, o aparador que eu já referi e um superador, para superar as folhas do seu jardim, para limpar ali o chão quando, quando começam um, a ficar mais, mais sujos, podemos utilizar apenas um uh, superador que neste caso utiliza a mesma uma bateria de 20 volts. Aqui está a ranhura, onde insere então a, a bateria e por isso, era, neste caso, era utilizar aquela mesma bateria para estas duas, duas máquinas, para lhe mostrar sim que é possível ter um ecossistema só de all-in-one de mais do que uma máquina podem utilizar a mesma, a mesma bateria. Falar um bocadinho nesta questão aqui da, da roçadora, porquê? Porque... A roçadora é assim um, um aparador um bocadinho mais, mais avançado. Porquê? O que, é que, o que é que distingue? Quando eu falei do aparador, referi que apenas utilizava a bobina de, de fio. No caso da roçadora, utiliza também um disco. O disco aqui que permite o corte de, um, de vegetação um bocadinho mais denso. Ou seja, não falamos só da relva que o corta-relvas não consegue cortar, falamos sim de vegetação mais, mais densa, ou seja, neste caso a roçadora em si precisa de, de mais força, utiliza o disco. Se for à mesma para parar a relva, pode só usar a bobina de, de fio. Importante salvaguardar, e digo-lhe mais uma vez, é importante sim respeitar a uh, os diâmetros de fio, neste caso a roçadora utiliza um fio um bocadinho mais, mais grosso, estamos a falar de 2 milímetros, mas é importante respeitar isso também para a máquina não, não entrar em, em esforço. Mas também temos, e a barca da, da casa, da Sterling, aposta em alturas também, e temos as máquinas que são extensíveis, neste caso estou a falar de uma motosserra extensível, que pode atingir até 3 metros de, de, de altura quando está realmente a utilizar essa, essa extensão. Aqui, mostrar também já agora os carregadores que nós temos. Mais uma vez, todos eles estão sempre a, a identificar qual é a voltagem da, da bateria. Neste caso, o, o laranja, o UP20, tem a ver com as baterias de 20 volts e depois temos as de 40V que são é, então, estas mais azuis com o símbolo mais azul, se for mais fácil de identificar para si, que tem, então, também são maiores e saltam mais, mais à vista. Mas pronto, mas como aqui a título de, de, de conclusão e até, até para, para lhe explicar que realmente sim, é um investimento, realmente sim, é algo que é, pode ser mais dispendioso no, no início, mas em termos futuros uh, é, muito, é muito mais, uh, poupa-se muito mais porque não temos que fazer nenhuma manutenção. E realmente um dos benefícios mais gritantes é... Uh, o poderem ser eco-friendly, ok? O poderem estar a ajudar o ambiente enquanto fazem os desafios da manutenção do seu, do, do seu jardim. São eco-friendly, ajudam o ambiente no mundo em que nós estamos a caminhar e queremos realmente fazer algum impacto mais sustentável e mais positivo, isto é uma boa aposta e a marca da casa, a marca da Sterling nos aposta isso mesmo em uma pegada que seja mais ecológica, mais sustentável e que por isso seja mais, mais eco-friendly. Desde já agradecer-lhe a, a sua companhia, obrigada por ter estado connosco, espero tê-lo ajudado então, realmente a dar a conhecer esta gama a bateria. Obrigada e até já.